Beleza, aqui quem fala com vocês, Thiago TGS na trilha em mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje a gente vai estar tá andando na onde? Na pista Roia treinando na pista Então, hoje a gente tá aqui com o nosso parceiro, o Mini de Vai dar uma acelerada com nós aqui Tá aqui o pai dele, o Jorge Beleza, Jorge? Tá aqui a esposa, beleza, esposa? a cara dela Pan, vem aqui Aqui até a Pan vem pra trilha, gente do céu Até cachorrinho mais fofo do mundo vem pra trilha E vamos descarregar as crianças aqui Pra não dar aquela acelerada, né? Rapaz, disse que vai acelerar só meio acelerador hoje para deixar o passar ele. Então vamos carregar. seguinte galera agora vamos dar aquela andadinha lembrando que eu não sou piloto a STX tá com a suspensão toda fodida o motor tá dando uma fumaçadinha então é só para brincar gente Pã, fica olhando pai Foi mais um! Ah. Não! Eu aprendi a rolar, rapaz! Rapaziada, aqui capote não, mas é assim mesmo. Cai tá levanta. Ah meu Deus do céu caiu um capote. Mor do céu pensa num capote. Ai mano e o João vai passou em cima de mim. Mano do céu, mas é assim mesmo é caindo que aprende e faz parte. Graças a Deus e leso, só meio assustado. Vamos dar uma recomposta aqui. Já nós vó de acelerar. Aqui. Ai meu Deus, vai, parte. Volta o replay, volta o replay. Ah! Você viu? Cara, é muito capacidade É roia na trilha, é roia na pista. Então tamo junto. Vamos continuar. Chegou o Mini Junta aqui, agora nós vamos fazer trocar as motos. Deu pra vocês verem aí que a STX não tá andando. Então, eu tô culpando a moto, mas eu também não sei andar. Agora ele vai nela e eu vou na dele. Então, fica vendo aí. Foi mesmo, hein? Fui passado pela STG. Estou seguro demais. De... ai meu Deus do céu é isso aí galera se você não é inscrito se inscreve no canal para a gente tá trazendo esse conteúdo aqui e deixa seu like hein de fé mesmo de coração agradecer a cada um que tá se inscrevendo no canal é, pedir para vocês se você tiver assistindo e gostar do vídeo deixa seu like se não gostou você tem todo o direito de deixar seu dislike mas de coração dá muito trabalho vir gravar e editar então de coração se você tiver assistindo esse vídeo deixe seu like para o YouTube entender que, ele, que você tá gostando de assistir o vídeo beleza lembrando também se você não segue a gente lá no Instagram arroba TGS na trilha segue a gente também no Twitter arroba TGS na trilha e também segue a gente lá no Facebook arroba TGS na trilha é tudo arroba TGS na trilha procura a gente lá e participa da família tamo junto